Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais você será acrescentado. de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.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 Aqueles e aquelas que nos acompanham ao vivo, pelas redes sociais que participam conosco desta celebração. Estamos vivenciando o início de um novo tempo litúrgico da igreja. No domingo passado, nós celebrávamos... A solene epifania do Senhor No domingo passado Nós ouvíamos no Evangelho Que Jesus Nascido em Belém Ainda lá sendo cuidado por seus pais Receberam ali naquele lugar A visita de três ou mais pessoas vindos do Oriente, os magos que vieram acompanhando a estrela. Então, trouxeram para o menino ouro, incenso e mirra. E quando viram o menino, ficaram tão felizes que se prostraram e adoraram o bebê. Adoraram Jesus e oferecendo estes três presentes, reconheceram quem era este menino. Ouro, reconheceram a realeza. Incenso, reconheceram a divindade. E a mirra, reconheceram a humanidade deste menino. Então, a festa do domingo passado concluiu o ciclo solene do Natal. E aí, nós compreendemos que a festa do domingo passado, chamado de Epifania, mostrava para todos nós que este menino que nasceu ele veio para todos, ele veio a este mundo para cumprir uma missão, ele veio a este mundo para salvar, não somente os judeus, que era já o povo eleito de Deus, mas ele veio também para salvar os pagãos, ele veio para salvar o gênero humano. Então concluindo o Natal com esta manifestação de Deus. Para quem acompanha a liturgia diariamente, ou vem à missa semanalmente, vai se recordar que na segunda-feira, nós celebramos uma outra festa. A festa do batismo de Jesus. É mais ou menos assim para a gente poder entender melhor. Na epifania, Jesus é bebê. Passando de domingo para segunda, ele já tem 30 anos. Passando então este tempo em que ele conviveu com seus pais em Nazaré, com outros familiares, Jesus também teve uma vida, trabalhando, convivendo. E quando chegou o momento certo, quando chegou o momento em que ele deveria iniciar publicamente a sua missão, Jesus deixa Nazaré, desce até o Rio Jordão, e lá se encontra com João Batista. Então, cronologicamente foi assim. E liturgicamente nós celebramos as duas festas nestes dois dias. Então, na segunda-feira, na festa do batismo de Jesus... Começou este tempo novo, chamado de tempo comum Por isso que hoje nós estamos no segundo domingo do tempo comum Onde é que está o primeiro aí? Se domingo passado foi a epifania Na realidade, a festa do batismo de Jesus é o marco inicial do tempo comum que será e é composto por 34 domingos. Então, a partir de segunda agora, vamos caminhar durante 34 semanas até lá para o final de novembro. E este tempo comum, começando no batismo, será toda a vivência de Jesus... Onde ele estará publicamente anunciando a palavra. Onde ele estará continuamente em missão. E ele estará indo para Jerusalém se preparando para a morte na cruz. Durante este período do tempo comum, nós vamos ouvir momentos maravilhosos onde Jesus estará pregando a palavra e multidões estarão ao redor ouvindo. Nós ouviremos também a narração de muitos sinais que Jesus realizará. E estes sinais serão provas concretas de que ele não é apenas alguém que se levantou e começou a pregar, mas ele é o filho de Deus, que realizará atos que somente Deus pode realizar. Como expulsar demônios, como perdoar pecadores, como converter pecadores... Ressuscitar gente morta, estes atos somente Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem realizará e não para por aí, Jesus vai reunir um grupo de doze que serão seus primeiros colaboradores para expandir esta missão, porque esta missão era muito grande, depois os doze também não darão conta Ele vai alistar um grupo de setenta e dois discípulos E vai enviar dois a dois Para os vilarejos, as cidades vizinhas, os povoados Para que todos pudessem ouvir A pregação da boa notícia Então nestes trinta e quatro domingos Estaremos fazendo esta experiência de discipulado com o Senhor E reconheceremos que de fato Jesus é o Filho de Deus Ele é a manifestação plena do Pai Que nos dá seu Filho e por meio do seu Filho nos dá o Espírito Santo A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías que viveu muitos anos antes de Jesus nascer, é também uma revelação. E nesta revelação, Isaías está dizendo que o Senhor estaria enviando um servo. E este servo salvaria o seu povo, libertando-o e também iluminando salvando e fazendo com que esta salvação chegasse até os confins da terra então quem é este servo? este servo profetizado por Isaías é Jesus que mesmo sendo filho de Deus se coloca como servo e vem ao mundo servir. Ele mesmo disse no evangelho isso. O filho do homem não veio para ser servido. Veio para servir e ensinar os outros a servirem. E o salmo responsorial que nós rezamos. Salmo 39. É a resposta que o próprio Jesus dá. A este envio. Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Então Jesus vem ao mundo trazer a alegria, trazer a paz, realizar a salvação, mas sobretudo ele vem para mostrar para todos nós o verdadeiro sentido da vida que é o amor. E o evangelho de hoje, nós estamos ouvindo o testemunho de João Batista. Quando ele viu Jesus na fila do batismo, ele apontou Jesus dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Interessante que João Batista... Fala no evangelho de hoje que ele não o conhecia pessoalmente. Mas que quando ele o viu. Ele sentiu que era aquele que ele esperava. O cordeiro. O cordeiro no antigo testamento. Tem um significado. Muito forte. No antigo templo. De Jerusalém, ao menos uma vez ao ano, sobretudo na Páscoa, se sacrificava, se imolava um cordeiro sobre o altar. E este cordeiro era oferecido a Deus, o sangue deste cordeiro era oferecido a Deus, Pedindo o perdão de Deus para todo o povo. Por todos os pecados cometidos pelo povo. E depois este sangue era aspergido sobre o povo. Quando Jesus se torna, então, o Cordeiro, lá na cruz. Na sexta-feira santa, praticamente dois dias antes da Páscoa, Jesus toma o lugar do Cordeiro. E não é mais a partir disso o sangue de um Cordeiro que vai purificar o pecado do povo. E sim o sangue do Filho de Deus que toma o lugar do Cordeiro. Então profeticamente, João chama Jesus de Cordeiro, porque está dizendo que é esta a missão de Jesus. Depois de pregar ao mundo, ele vai oferecer o seu sangue pela nossa salvação. Depois João fala sobre o Espírito Santo, ele vai, batiza Jesus... Mas não porque Jesus tinha pecados E sim porque era necessário que Jesus fosse batizado Para que Jesus mesmo santificasse o batismo e o elevasse à dignidade de sacramento Então Jesus sendo batizado Todo aquele que desejar ser seu seguidor também deveria ser batizado por isso que nós recebemos o batismo. Batismo não é um protocolo que se faz quando a criança nasce. Não é apenas uma tradição. É muito mais do que isso. O batismo é o primeiro sacramento que a pessoa recebe. E é a partir deste batismo e a pessoa se torna filho de Deus. É a partir deste batismo que a pessoa se torna membro vivo da igreja. Então Jesus dignifica o batismo sendo batizado. E quando ele é batizado, o céu se abre. O Espírito Santo vem e uma voz diz, este é meu filho amado. Aí está outro momento forte do Evangelho. Onde nós compreendemos que Jesus Cristo de fato é o enviado de Deus. O Pai o reconhece como filho. E o Espírito Santo o unge para a missão. Aparecendo em formato de pomba. Daí nós temos um outro sacramento importantíssimo na nossa caminhada cristã, que é a Crisma. A Crisma também não é outro evento social, não é formatura de catequese. A Crisma não é para você ou eu, ou qualquer um de nós, escolhermos padrinhos. A Crisma é uma forma... De nós reafirmarmos que nós recebemos o batismo. De nós assumirmos que o batismo é importante e que nos dá o Espírito Santo. E que a partir da crisma nós podemos de forma madura cumprir a nossa missão. Então esta presença da pomba no evangelho de hoje... Nos recorda a crisma que nós já recebemos. A unção do Espírito Santo. Que nos envia para uma missão. Aí cada um de nós vai descobrir a sua missão. Cada um de nós vai responder também. A Deus. O seu sim. Como Jesus disse na, aqui na palavra hoje, né? Jesus dá o seu sim, cumpre a sua missão. Agora é a nossa vez de nós darmos o nosso sim e fazermos com prazer a vontade do, do Pai. Então você, meu irmão, você, minha irmã, tem uma missão neste mundo. E para isso você já recebeu o batismo, para isso você tem a palavra de Deus... Para isso você tem o sacramento da Crisma. Toda a força e toda a graça necessária para cumprir bem a sua missão. Então hoje nós vamos levar isso no nosso coração. Este é o ensinamento central da palavra de Deus. Iniciando uma caminhada com Jesus neste tempo comum, nós vamos buscar amadurecer a nossa fé. Nós vamos responder o nosso sim ao Senhor. Vamos aprender com Ele como realizar a nossa missão. E também nós proclamaremos na nossa vida aquilo que João disse na última frase do Evangelho de hoje. No versículo 34. Eu vi... E dou testemunho que este é o Filho de Deus. O tempo comum é justamente para isso. Para que nós vejamos, testemunhemos e proclamemos que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça neste tempo comum por Cristo Senhor nosso amém. amém creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e este...